Que nós estamos assistindo no Brasil é algo que jamais havia acontecido na nossa história. É a institucionalização da corrupção em benefício de um projeto de poder.